Olá eu sou Gilberto sulpa fundador da vida magna e qualidade de vida e nesse vídeo eu vou te mostrar os três segredos dos grandes realizadores das pessoas de sucesso. Os três segredos são simples mas fundamentais que você vai observar em todas isso mesmo em todas as pessoas de sucesso. Você provavelmente já fez isso quando obteve sucesso em algum projeto seu talvez não estivesse consciente desses três aspectos, mas quando eu te falar, você vai entender, vai tornar consciente e poderá utilizar com mais facilidade. Isso é importante porque vai ajudar você a resolver problemas e a dar um upgrade em qualquer área da sua vida. É necessário o entendimento desses conceitos para que tudo que você aprendeu até agora vá funcionar de fato para você. Vamos lá. Primeiro segredo. Ação. A informação está morta, gente. Nunca na história a informação esteve tão disponível para todas as pessoas. O que muda a vida das pessoas, o que torna mais feliz a vida, a vida pessoal nos negócios, não é a informação. Um jornal de domingo tem mais informação disponível para um ser humano do que uma pessoa na idade média tinha durante a sua vida toda. E o volume de informação ainda dobra a cada 5 anos. Se você está aqui atrás de informação, este não é o treinamento certo para você. Esse processo vai lhe trazer novas atitudes. E para que você tenha novas atitudes, é necessário entrar em ação. Eu vou trazer técnicas, conceitos e estratégias. Mas tudo isso não é esse treinamento. Porque o que está por detrás desse processo é um conjunto de atitudes. Ação é o segredo-chave das pessoas de sucesso e não informação. Por isso, durante todo esse processo, você será desafiado de uma maneira gostosa e divertida a entrar em ação. Segundo segredo. CONSISTÊNCIA As pessoas superestimam o que elas podem realizar em um ano. Uma prova disso são os famosos planos de ano novo. Só que elas também subestimam o que elas podem realizar em 5 anos. Não estamos falando de conceitos para que você mude a sua vida amanhã. Estes e outros conceitos são para que você mude a sua vida, para que torne a vida melhor, para que tenha mais qualidade de vida, mais felicidade, paulatinamente. Uma pessoa não pode ir na academia uma vez por semestre para ter um músculo perfeito. Mas se ela for na academia todos os dias, começando com um pezinho de 1kg, no final de 365 dias, ela estará levantando um supino de 50, 100, quem sabe 200kg. Consistência é chave. Guarde bem esse conceito. Ação é o primeiro segredo. Consistência na ação é o segundo segredo. E o terceiro segredo é a decisão. Essa talvez seja a parte mais importante desse treinamento. Decisão é uma das palavras mais mal utilizadas na língua portuguesa. Decisão vem do latim e significa cortar. Quando você decide algo para a sua vida, você corta todas as outras possibilidades que não sejam aquela. O interessante disso tudo é que o que você faz hoje, o que você tem hoje, as coisas que você é hoje são frutos das decisões que você tomou no seu passado. E o seu futuro está diretamente relacionado com as decisões que você vai tomar hoje, nesse momento presente. Porque é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Porque é nos momentos de decisão que você corta qualquer outra possibilidade que não seja aquela que você deseja. O interessante dessa palavra decisão é que quando você realmente toma uma decisão efetiva para a sua vida, você transforma ela de vez em uma obrigação, é um compromisso. E se você começar a notar na sua vida, como eu notei na minha, nós raramente cumprimos os nossos deveres, mas nós sempre cumprimos as nossas obrigações, os nossos compromissos. E quando você decide algo novo para a sua vida, você está cortando com qualquer outra possibilidade que não seja aquela de realizar a sua decisão, simplesmente porque você está tornando uma nova obrigação de vida. Uma obrigação no sentido prazeroso. Eu prefiro a palavra compromisso. Todos nós hoje temos mais recursos disponíveis para nós do que a gente utiliza. Você tem mais recursos do que você utiliza no seu dia a dia, na sua vida diária. E esse treinamento visa despertar essa série de recursos que você já possui para contribuir, para que você tome uma decisão hoje e que irá refletir positivamente nos próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. Se você pegar um gráfico, uma mudança de um grau na sua vida, fruto de uma decisão que se tomar agora, em uma semana ela não representa muita coisa. Mas no decorrer de um ano, de cinco anos, de dez anos, ela vai representar transformações fundamentais e grandes na sua vida. É por isso que a palavra de repente não existe. De repente é uma consequência de uma decisão que você tomou no seu passado. Ou que alguém tenha tomado no passado. De repente eu fiquei com 150 quilos. De repente fiquei bilionário. De repente eu tô sem energia. De repente eu tô sem saúde. De repente essa pessoa se dá bem nos relacionamentos. E aí a gente começa a acreditar no fator sorte. Sorte não existe. Sorte existe para quem no passado tomou uma decisão de realmente transformar a sua vida. Aí tá a sorte. Agora eu quero te pedir uma coisa. Deixe um comentário dizendo o que você achou do que você viu até agora. Não adianta nada eu estar aqui se você não está aí. Então role essa página para baixo e deixe seu comentário e as suas dúvidas. Eu faço questão de responder cada uma delas. Até mais.